What's up guys? Hoje é Black Friday ou como é conhecido no Brasil Black Friday, né? Fraude Fraude <risos> Tô aqui com a Michelle também Hi. E a gente está indo uh, para uma loja Macy's na verdade A gente já foi para uma loja de eletrônicos, né? Um, e a gente ia comprar um TV Mas a fila era... Uma hora, mais ou menos? Mais ou menos Então, é, isso é a coisa sobre Black Friday Às vezes é vale a pena, às vezes não é Dependendo do que o que você está comprando Então, a gente decidiu que uma hora durante o dia Não vale a pena uh, esperar na, na fila, né? Um, depois a gente foi para um loja de esportes e... Também não era Tem tem promoção nas coisas que você que você menos quer. É, é tipo, mas a maioria das promoções era tipo 20%, 25%. É. O que você vai no outlet dessas lojas, você paga mais barato do que isso. É. E eu acho que hoje em dia dá para achar as coisas online para o mesmo preço mas enfim eu quero eu quero falar um pouco sobre Black Friday e mostrar também alguns vídeos para vocês um, porque a Michelle e eu estávamos falando sobre Black Friday e ela falou que no Brasil as pessoas acham que é, é um dia onde você pode fazer todas as compras do do ano em um dia só porque as promoções são tão tão bons mas na verdade, eu acho mais uma, uma pegadinha Um esquema é. Um esquema, é É, tipo, a Apple não faz Black Friday Não é todas as lojas que fazem Black Friday E não é tudo com 80% de desconto como a gente acha que é no Brasil Não, não é. Realmente as coisas que você menos quer Ou as coisas do ano passado Ou as coisas que, que já são... Que já saíram de linha, né? Que já é. não... Que tipo coleção passada. É. Mas tem é um, um febre aqui nos Estados Unidos e às vezes parece assim. Isso não é como parece aqui na minha cidade, mas em algumas cidades no, no sul do país um, fica, fica assim mesmo, tipo, pessoas brigando e, e eu acho que a única coisa que fazemos aqui é pessoas ficam na, na fila um, no dia antes do, do Black Friday um, para esperar entrar na loja e porque tem algumas promoções que, que são maiores do que que eu tô falando e para essas coisas você precisa ficar na fila o dia antes mas eu não tenho tempo fazer isso o dia antes é Thanksgiving é ação de graça eu não vou não vou ficar esperando na fila para fazer compras isso é algo que que não faz sentido para mim mas pessoas fazem isso mas enfim agora a gente está indo para uma loja de roupa um, eu vou tentar mostrar dentro as promoções para vocês um, entendem um, um pouco melhor como funciona o Black Friday aqui nos Estados Unidos. Então, gente, estamos aqui na loja. Eu achei essa calça por 25% de desconto. Mas eu não sei se são de desconto nos dias normais, né? Então, isso é, isso é a coisa aqui no Black Friday, tipo, tem, tem, coisas, tem coisas que realmente são de promoção e tem coisas que você não sabe, né, eu acho que aí no Brasil vocês fazem, ou as lojas fazem a mesma coisa e eles vão falar que algo é 50 reais e na promoção é 20 reais, mas no dia a dia é 20 reais. Uh, aqui tem... 50% de desconto Mas... Tudo, tudo é uma bagunça aqui tipo é, Não nessa parte da loja, mas é tudo cheio, é muito cheio E é tudo uma bagunça do que é normal Então, me, me sinto que, que no Black Friday uh, É mais quem tem paciência de, de fazer compras um, porque para achar estacionamento entrar na loja, ficar na fila, pegar as coisas eu não sei se vale a pena, realmente vale a pena <risos> mas pra, quase todas as coisas são de promoção aqui uh, 25% um, então, não sei pelo menos agora vocês têm uma melhor ideia de como funciona Black Friday aqui nos Estados Unidos. Ok, gente. Uh, estamos saindo da loja da roupa. Eu comprei uma calça só. Um, e agora a gente está indo para uma outra loja. Victoria's Secret! <risos> uh. <risos> Minha, minha loja preferida. Acho que eu não vou gravar dentro dessa loja. Mas o que você tá achando? é Black Friday é como você achava ou é um pouco diferente? Ah, é que assim, o que a gente sabe no Brasil é que a claro, hora é que as portas abrem, todo mundo entra louco e tudo. Só que agora já é final da tarde, então acho que está mais calmo, tipo... Mas tem muita promoção boa, tem, tinha coisas que estavam com 50%, 60%, mas acho que é o quê? 20% da loja tá nesse preço, né? O resto é. não são tipo super promoções. É. Mas ainda assim tem um pouco de promoção, então às vezes vale a pena. Sim, às vezes. Depende é. da, da loja, depende das promoções também. É aquilo, é tipo sair e comprar o que você tá precisando, não comprar coisas só porque está na promoção É, e a gente já foi para três lojas diferentes e compramos uma coisa só É Eu não sei como isso aconteceu Bom, porque... se eu tivesse dinheiro eu teria comprado muita coisa é. Mas, enfim, a gente vai entrar no Victoria's Secret Yay! Então, a Michelle acabou de comprar mais algumas coisas no Victoria's Secret Aham, uh -huh. e gente, lá sim tava rolando Black Friday Esses cremes, perfumes que eles têm de é normal mesmo Geralmente é 18 dólares cada um E eu comprei por 5 dólares cada um Score! Uh! <risos> é. então, ah. Então... Black Friday é vale a pena e nas nas lojas e... Ficar nas filas e... Yeah. É, eu peguei uma fila ali de uns 20 minutos agora Na Vitória Secret, que não é tão longo, mas tava cheio de gente uh -huh. Ah, eu acho que pode valer a pena Tipo nisso, eu acabei de comprar cinco produtos eu paguei 25 dólares Que era uh -huh. pra ter custado 100 uh -huh. dólares, entendeu? Então eu acho que aí valeu a pena Mas realmente tem lojas, algumas que a gente foi as promoções nem eram tão boas assim é. tipo que não vale a pena ficar na fila pra economizar 5 dólares 10 dólares é. Ah, depende da pessoa né é. então gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa um comentário falando se você acha que vale a pena ir nas lojas durante o Black Friday e é isso espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau tchau